Banco para você financiar a compra do seu imóvel quer saber qual é, então fica comigo nesse vídeo porque eu vou revelar para você algumas informações que vai te ajudar na escolha do banco perfeito e ideal para você realizar o seu sonho. Fala pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães, mais uma vez aqui. Eu sou o corretor de imóveis, eu sou empreendedor e especialista. Quando o assunto é ajudar você a comprar o seu imóvel, a conseguir o financiamento. Estou muito feliz de poder contribuir, muitas vezes ajudando as pessoas a conseguir esse objetivo e a realizar esse sonho. É isso aí. A maioria das dúvidas das pessoas no canal, eu fiz uma, uma coleta aqui, é a respeito da, do financiamento. Não é nem questão da compra do imóvel, da dúvida sobre comprar o imóvel, mas sim sobre o financiamento. E não é por mais, né? Porque esse ano de 2020, apesar de todos os problemas que nós passamos, eh, tiveram aí várias modificações no, no mercado de financiamento, né? Os bancos lançaram várias linhas de crédito. Para pra pensar comigo. Lembra dois, três anos atrás como funcionava? Você só tinha uma linha de crédito. E essa linha de crédito era oferecida por todos os bancos. A concorrência era muito pequena. Ou né? melhor, era, era uma concorrência onde um só batia a questão dos juros. Hoje não, não é só juros que as pessoas é, buscam mais baixo para poder comprar. E sim as modalidades de créditos que hoje estão aí no mercado para poder te ajudar. E com certeza uma vai se enquadrar dentro do teu perfil. E aí que entra aquela grande dúvida que todas as pessoas tem que é qual é o melhor banco e qual é a melhor modalidade de crédito para você conseguir comprar o seu imóvel. Você tem essa dúvida? Essa, isso é o que está te perseguindo? Com tantas informações a respeito do financiamento, gera sim, com certeza, quando nós temos muitas opções, gera sim aquela dúvida. E nós vamos entrar agora neste assunto para que eu possa te ajudar a escolher e te dar algumas informações para você ver qual é o melhor banco para você. O melhor banco é aquele que se enquadra e se encaixa perfeitamente nas suas necessidades. Então, diz para mim, qual é a sua necessidade hoje para financiar um imóvel em um banco? Você precisa de algum banco que possa minimizar o valor da entrada para você? Você precisa de um banco. Caramba. Caiu aqui meu telefone para você ver. O telefone, eu faço o acompanhamento daqui da câmera, porque eu não tenho a câmerazinha E só para você ter uma ideia, é isso que acontece. Quando a gente grava, a gente fala. Quando nós estamos gravando, acontece cada coisa impressionante. E eu vou colocar a nova... Ih, cara, rachei aqui, ó. Acho que espero que seja... Espero que seja não seja a tela, seja apenas o... o... Vamos que vamos. É assim que funciona mesmo é isso aí qual é a sua vamos voltar aqui de novo qual é a sua necessidade hoje é um banco que consiga financiar para você um maior do que um, uma quantidade maior do valor do imóvel para que você consiga dar apenas uma pequena entrada o banco que oferece os juros menor os juros menor para que você pague uma parcela é, menor do seu financiamento não se importando com o valor da entrada ou é o banco que tem a possibilidade de te oferecer aí no futuro uma portabilidade eu não sei qual é a sua necessidade em quanto tempo você vai quitar o seu financiamento você vai financiar para que tá daqui a 5 anos, 7 anos, ou você vai utilizar inicialmente 30 anos do seu financiamento, ou 35 anos, e se por acaso aconteceu alguma coisa, você tem a possibilidade de vir abatendo. Eu não sei qual é a sua necessidade, você vai poder dizer isso aqui e nós vamos escrever, conversar e debater um pouquinho aqui no campo de, de perguntas. Escreve para mim, é importante a sua opinião. O que eu quero mostrar para você é que hoje existe um leque de, de modalidades e com certeza uma vai encaixar na sua realidade, na sua necessidade. Todos os bancos hoje antigamente não era necessário você precisava que financiassem as custas lembra quando isso acontecia as custas do financiamento do itbi porque tua renda estava muito apertada ou melhor a tua entrada estava muito apertada e você queria dar uma entrada maior e não eram todos os bancos que faziam isso hoje já é possível Praticamente, acho que todos os bancos, pelo que eu fiz a simulação ali, oferecem a possibilidade de você incluir as custas cartorárias e também dos impostos e tributos dentro do financiamento. Óbvio que a sua renda precisa estar de acordo com um limite de crédito que você está comprando de que forma? se você vai financiar 200 mil reais e a sua renda está a tua primeira parcela está batendo exatamente em 30% da sua renda, Está né, ali no limite, você não consegue incluir mais 10, 15 mil reais e financiar 215. Então você não vai conseguir incluir as custas. Você vai precisar ter esses recursos para pagar. Quando a opção é de colocar as custas, você precisa ter um elásticozinho aí nessa, no seu financiamento na sua renda para que você possa incluir as custas no financiamento. Lembrando que é necessário o pagamento antecipado desses, desses, desses custos, né? Tanto dos, nos cartórios, no registro de certidões e também da, do ITBI, para que depois, quando sair o financiamento, isso possa voltar para você. Um outro detalhe é que todos os bancos em financiamento, falando de financiamento, não existe diferença para a compra do imóvel novo, para a compra do imóvel usado. Não existe diferença de juros. Se você vai comprar um, um, um imóvel, não importa se ele é novo ou é usado, a, a base, a simulação e o financiamento e os juros serão os mesmos, diferente do que acontecia há muito tempo atrás. E, mas, mas a entrada é exatamente a mesma. Aí que entra algumas particularidades no, no financiamento que aí você que vai escolher. Por exemplo, o Banco Itaú hoje, e se eu não me engano o Santander, são os únicos dois bancos que financiam financiam 90% do valor do imóvel são os dois, dois bancos a Caixa Econômica diz que em alguns casos financiam mas aí é para é para funcionário público mas claro que se você tiver um bom perfil a, a, o Santander e também o banco Itaú são os únicos dois bancos que vão financiar 90% todos os outros Bradesco, vai financiar 80%. Caixa econômica, para nós, seres humanos normais, vai funcionar fu financiando 80%. Banco do Brasil, Guimarães, você nunca comenta sobre o Banco do Brasil, financia 80%. Isso, obviamente, nós estamos falando sobre imóveis residenciais, imóveis comerciais, é outra situação, é outros juros, é outra parcela que o banco vai financiar, que daí é 70%, não é 20%, não é 80%. Tá bom? Então todos os bancos, além de financiar custas, também financiam em torno de 80 até 90% do valor do seu imóvel. Tá, Guimarães, mas eu quero então saber qual é o melhor banco, porque eu preciso utilizar o FGTS. Qual dos bancos vai financiar o meu. Vai fazer o meu financiamento utilizando o FGTS? Quer saber qual é ele? Antes de te dizer, eu vou pedir que se você está gostando do vídeo até aqui, você me ajude, nós estamos já no final de 2020 e eu preciso ter você aqui clicando em gostei do vídeo, isso mesmo, porque assim o YouTube consegue me ajudar, indicando esses vídeos para outras pessoas que com certeza serão ajudadas. E obviamente pedir a sua ajuda como se fosse o seu pagamento pela uma retribuição desse vídeo, que é se inscreve aqui no canal, clique em se inscrever, acione o sininho, para que você possa receber as notificações quando eu postar vídeos novos assim como esse. Todos os bancos, isso mesmo, todos os bancos aceitam o seu FGTS como parte de pagamento ou como a entrada no seu financiamento. Isso mesmo, não é só a Caixa Econômica Federal que aceita o FGTS todos os bancos aceitam e utilizam o FGTS. A dúvida é, como é que isso funciona, Guimarães? Quando eu dei entrada no meu no meu financiamento, eu já vi que meu FGTS saiu, FGTS saiu. É arriscado e se eu quiser cancelar? Fique tranquilo, o seu FGTS só vai para conta do do vendedor do imóvel, né, do proprietário do imóvel, quando você assina o contrato de financiamento, paga o ITBI, tem um prazozinho e ele vai, ele é retido da sua conta, fica lá num limbozinho, vamos dizer assim, numa conta, vamos dizer virtual, nas nuvens, para que você não utilize ele para alguma outra coisa, porque você está no processo de financiamento, tá bom? Mas Santander, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, todos, Banco do Brasil, todos funcionam, utilizando, todos aceitam o fgts para você dar de entrada e também futuramente para você ir abatendo o seu financiamento. Lógico que eu vou abrir uma aspas aqui, né? Para dizer que para você utilizar o FGTS, você precisa seguir com as regras básicas do FGTS, tá bom? Não poder ter imóvel no nome naquela região que você está comprando, ter, tá utilizando mais de 3 anos aí, é, tá contribuindo três anos consecutivos ou, ou né, é, intermitente, né? Tipo, para, contribuir um ano, depois contribuir mais seis meses, depois mais seis meses, mas tem que ter a soma de três anos, entre outros fatores para você utilizar o seu FGTS. Outro detalhe que muitas pessoas às vezes não sabem é que em todos os bancos existem a possibilidade de você utilizar tanto a tabela SAC, que é aquela que você paga o maior juros e ela tem uma, uma, uma, uma, uma, uma prestação decrescente, né? vamos dizer assim falando mais abertamente para não ficar na, um, em termos técnicos explicando o que é amortização constante tal então a tabela saque que é onde você paga maior valor da parcela mas maior juros mas ela vem diminuindo e a tabela price onde você já paga menos juros mas aí ela ele vai crescendo devagar ele não é linear até o final do contrato como os muitos pedem como muitas pessoas pensam então todos os financiamentos você tem essa opção a diferença é que em alguns bancos, como por exemplo o Itaú, o Bradesco, quase todos os bancos, vai ser exigido uma renda maior para você, na verdade, utilizar a tabela prices, caso você queira utilizar, tá? Porque para o banco um risco muito maior para o banco ele fazer o um financiamento na tabela price, na tabela saque que você já está pagando maior fase dos juros e você vem diminuindo e para você também é melhor porque na verdade a tua parcela vai estar diminuindo, eu acredito e sempre indico esta parcela para os meus clientes porque quando eu faço uma assessoria, uma consultoria online vou deixar passando o um link aqui embaixo eu falo com. Entendo cada caso, é, faço um, um, um online com a, com a pessoa, né? É, e entendo o caso dele, estudo, passo um, um, uma ideia muito melhor, uma, uma, uma visão do financiamento e ajuda as pessoas a comprar. Eu sempre indico a questão da tabela saque. Obviamente, se tiver dentro das condições e renda da pessoa, a gente faz uma análise, né? Tem muitos casos que vai ter que ser a tabela para esse mesmo. Para ela conseguir comprar aquele imóvel, porque na tabela price, por ela ter uma entrada um pouco melhor ou conseguir parcelar a entrada, você consegue fazer um pagamento melhor. no é, é, Consegue encaixar a compra do imóvel independente do pagamento e aumentando até o final do financiamento. De nenhum banco, eu quero dizer para vocês, falando sobre financiamento aqui, para você entender sobre financiamento, financia 100% do valor do imóvel. Nenhum, nenhuma instituição. Todos eles vão financiar de 90%. Até menos tá, então é 90, 80, 70, 60 e por aí vai. Não existe financiamento 100%. Todos eles será necessário você ter uma entrada ou em FGTS ou em dinheiro em um recurso para você comprar o seu imóvel. E aí, qual desses bancos está sendo o melhor para você? Obviamente que existem as outras modalidades, como por exemplo, os juros mais o IPCA. Os juros, por exemplo, mais a correção da poupança, que é o Itaú está oferecendo, onde você tem um limite ali, caso a Selic aumente acima de 8,5%, se eu não me engano, você vai pagar um juros limite até 10%. Por exemplo, tem o juros fixo da Caixa Econômica Federal, onde você vai pagar lá um juros certo até o final do contrato. Existem várias modalidades que com certeza vai se encaixar, eu não sei qual é a sua necessidade. O meu interesse no vídeo é te mostrar que existem possibilidades, e não é uma escolha apenas pela menor parcela que você deve escolher um financiamento, isso que eu quero deixar claro aqui, não é pelos juros, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, na forma tradicional de financiamento, que é taxa de juros mais TR tem juros mais barato, que é o 6,5%. Nós estamos falando hoje na data da gravação desse vídeo. Por exemplo, na, no custo efetivo total, no CET, ela é a mais alta comparada com outros bancos que têm juros um pouco acima, em torno de 6,9%. Você sabia disso? Essa é a análise e o levantamento que eu faço conforme a sua realidade. Porque muitas vezes a, não é apenas os juros e sim é a sua realidade, é a sua renda. A modalidade de crédito, se é saque, se é PRICE, se vai ser IPCA, se vai ser juros poupança do Itaú ou se vai ser a tabela fixa, você vai ter que analisar. E se você precisar de ajuda, eu vou falar mais uma vez, o link está aqui embaixo, clica lá, faça uma assessoria comigo, vão fazer uma consultoria e eu tenho certeza que você vai ter uma opinião um pouco diferente e vai economizar dinheiro ao invés de sair por aí aceitando qualquer proposta de negociação do banco tá bom gente espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou vou pedir para você clicar aqui no like não esqueça de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para receber as notificações eu vou ficando por aqui um feliz natal para você estamos aí a dois três dias do natal eu espero que você e sua família seja muito abençoado e se você estivesse vendo esse vídeo depois do natal vai ter outro também, né? Que você seja abençoado também. Um ótimo dia, uma ótima noite para você. Até mais. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.